Fala galera, Bob Nari, hoje com mais um vídeo E no vídeo de hoje vou fazer o um unboxing e review Desta belezura aqui Que é o Power Bank da PINI De 20 mil miliamperes. Ele promete aí carregar em torno de 6 a 7 vezes aí os celulares aqui no Brasil E eu vou estar fazendo o teste agora aqui no canal Então roda a vinheta Se você deixar o like no começo do vídeo você é fodão mesmo hein e está aqui na nossa mão aqui a caixa, tá? Eu já abri para fazer alguns testes aí. Logicamente que eu não iria esperar. Aqui na caixa vem aqui um selo, tá? Mostrando aí que é totalmente reciclável. Aqui vem esse selo aqui da Pinin. Para você estar consultando no site se o aparelho é original ou não. É, aqui tem mais algumas especificações, tá? Na lateral dele aqui vem alguns QR codes. É, que te levam também até o site Aqui mais algum, alguns selos Aqui eu arranquei que tinha umas informações E aqui mais alguns selos Vamos abrir logo isso aqui E tá aqui o nosso acessório monstro Bom, na caixa Vem aqui já, ó Um cabo USB Da PINI também Universal, tá? Tipo B E aqui dentro, ó Tá aqui o, o nosso tijolão, que ele é enorme e bem pesado, por sinal. Tá aqui, ó, não sei se vai dar pra ver aí, ó, na frente dele aqui o pinning, tá? Aqui tem um espelhinho que eu vou mostrar mais, mais pra frente pra vocês, que isso daqui não é um espelho, é um LED. É... Aqui vem os manuais em inglês, isso é muito bom. Com o Google Tradutor aí do próprio celular você pode estar tá traduzindo aí os manuais. Certo? Vamos limpar aqui a mesa. E tá aqui o bichão, ó. Tá aqui a frente dele é toda cheia de toda quadriculadinha bem pequenininha. Vem aqui, ó, um pininho aqui. Muito legal aqui, muito bonito. É, ele é em vermelho e preto. Foi a cor que eu escolhi e tem da cor branca também. Na parte de cima não temos nada, na lateral esquerda também não. Na parte direita temos aqui o botão de ligar. Vou Vou ligar ele aqui para vocês, ó. Tá aqui, como eu disse para vocês, não é um espelho, é o LED dele que mostra o percentual de bateria que tem no nosso Power Bank. Aqui embaixo tem uma saída de 2.1A e, e a segunda saída de 1.0A. Aqui no meio vai o encaixe do carregador. Lembrando que ele não veio o carregador, você pode estar tá usando aí o carregador do seu celular aí sem nenhum problema com esse aparelho aqui eu consigo tá carregando aí desde celulares tablets mp4 mp3 diversos produtos que tenham a entrada usb ele informa que a carga dele é de 20 mil miliamperes se formos fazer um cálculo aí o meu zenfone 2 aqui tá meu zenfone 2 ele tem uma bateria de 3 mil miliamperes. Se formos fazer um cálculo aqui, 20 mil miliamperes dividido por 3 vai dar em torno aí de 7 recargas aí. Então é muito bom aqui para mim estar viajando, para me levar na mochila, para fazer diversas coisas aí. tenho certeza que você vai também ter muita utilidade aqui com esse produto. Este produto aqui, meu, eu precisava já há bastante tempo, porque volta e meia eu fico sem carga aí na rua. Não que a bateria do meu Zenfone acabe muito rápido, mas porque eu uso muito ele, hein? então muitas vezes já fiquei em apuros aí. E eu recomendo aqui este produto para vocês, tá? Bom, vale lembrar que eu vou deixar aí na descrição onde foi que eu comprei esse produto, tá? Não foi muito caro, eu paguei em torno de 23 dólares, dá em torno aí de 69 reais. Então, meu, compensa muito. Se você for procurar um desse aqui no Brasil, você vai estar tá achando aí por 100 reais. O de 10 mil miliamperes, tá? Eu vi esses dias aí naquelas maquininhas que ficam no metrô, então cara, não compensa. Compra logo o dobro, logo de 20 mil miliamperes, que você vai sair ganhando em muito. Beleza? Então é isso, galera. Tá aí o Power Bank da PIN 969. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like que me ajuda bastante. Compartilha com os amigos, pessoal. Estamos chegando a 50 mil inscritos. E por hoje eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do Bob, eu fui, falou, tchau, tchau.